<risos> yeah. Você dá um pouquinho de brincadeira do senso. Ah, o garoto, o que você fez? Oh, oh. Diga pro meu irmão que eu amo. <risos> Xii, eu acho que eu exagerei. Não esquenta a cabeça não, criança. É só ketchup. Eu tô bem. É só uma piada. Pera um pouco. Ah, não precisa... Tá, não. Eu tô aqui. Eu tô de boa. Não precisa fazer nada do gênero. Eu tô aqui. Bora lá pro Grilbis? Meu Deus do céu, eu nunca mais faço esse tipo de brincadeira.